Pesado aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Fonética e de Fonologia do curso de Licenciatura em Letras Português. Muito prazer. Sou Shirley Conceição Bartscheifer, graduada em Letras Português e Inglês pela Faculdade Saberes, especialista em estudos da linguagem pela mesma faculdade e mestra em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo.